Exatamente, o, o Alex que chega Hoje ele chega, se eu não me engano De Opinópolis depois o Alex vai falar a Pra gente, ele vai trazer informações Sobre uma tentativa de assassinato Que aconteceu na última Sexta-feira lá na cidade Não é isso Alex? Boa tarde, quais são as informações? Boa tarde Paulo Rezende, boa tarde Edgar Rodrigues Boa tarde Mais uma vez, falar com todos os ouvintes né Na onda oeste, que nós estamos É isso mesmo, Paulo Tocam em Alpinópolis. Homem toca interfone, morador abre o portão e é recebido com tiros. O crime aconteceu em Alpinópolis na última sexta-feira, pouco antes das 22 horas, das 10 horas da noite. E nós vamos assistir a essas cenas narradas pelo áudio do próprio morador. Acompanhe. Tocaram o interfone lá em casa, às portas das 9h30. Aí pegou, saíla de dentro de casa. Fui lá, abriu o portão, chegando no portão, eu falei, quem é? É, já vai. Aí pegou, abriu o portão, cumprimentei, o rapaz estava em lá de capacete. Aí pegou, ele não falou nada, arrancou o revólver do bolso. Eu bati o portão, ele estampou a dar tiro. Saiu correndo atrás de mim, dando tiro lá pra dentro. Aí você ouviu o áudio, pessoal que está nos acompanhando pelos streaming pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, observa que esse homem de, de blusa azul, ele toca o um telefone e quando o morador abre, abre o portão, né, ele é atacado né, por, por tiros, ao todo foram seis tiros, é, nós tivemos na Delegacia de Polícia Civil, é, vamos mostrar daqui a pouco as imagens do, do projeto, né, de acordo com informações da própria Polícia Civil, trata-se de um revólver calibre 22, a Polícia Civil começou a investigar é, essa ação, mas nós falamos também com a Polícia Militar, e quem nos atendeu foi o Sargento Juliano, hoje ele não estava trabalhando, ele estava de forma, mesmo assim, ele nos enviou o áudio, o Juliano, que é da comunicação de sargento, terceiro pelotão né de polícia militar da cidade, ele explicou aqui para nossa reportagem da Onda Oeste sobre a ação do efetivo policial nesse caso. Vamos ouvir, então, o sargento Juliano. No último dia 13, por volta das 21h35, a polícia militar foi acionada a comparecer aí na rua João de Souza Lemos no bairro Bela Vista onde, segundo informações, havia sido efetuado disparo de arma de fogo em uma residência. A polícia militar deslocou até o local, constatou a veracidade das informações e, e né, verificou aí o circuito de monitoramento da residência, o percebe percebe aí um homem né, de estatura mediana, de cor morena, é, trajando blusa de, de, de frio, Short é, se aproxima da residência, toca o interfone e, e ao cidadão né, abrir a, a, a, a sua a porta é, ele efetua o disparo de arma de fogo. Essa imagem está né, circulando aí nas redes sociais, é, foi tá bastante divulgada aí. Né, quem tiver alguma informação desse possível autor entra em contato com a polícia. O a polícia militar fez o rastreamento, né, porém é, não conseguiu localizar esse autor. A, a, a informação que a gente conseguiu obter é que após os disparos de arma de fogo, ele evadiu o sentido da carne do Rio Claro. E agora a Polícia, polícia Civil está fazendo a investigação do caso aí nós ouvimos o sargento Juliano da Polícia Militar e a Polícia Civil, sim, ela está com duas frentes de investigação, nós falamos com o delegado de Polícia Civil, o doutor Hélio Evangelista de Matos, ele nos recebeu nessa manhã de terça-feira na delegacia e ele também falou sobre esse episódio. A Ondoete teve acesso exclusivo a algumas imagens que a gente está mostrando aí, que é um momento... Da, da fuga, né, do atirador, e também nós tivemos acesso exclusivo às imagens desse projeto, desse projétil de arma de calibre 22 que também vai ser produto de investigação da Polícia Civil. Vamos ouvir aí a primeira parte da entrevista do delegado Edmarcio. A Polícia Civil está investigando esse caso? Sim, é, tão logo tomamos conhecimento da prática dessa tentativa de homicídio já iniciando diversas diligências a fim de identificar o autor dos esparos. É importante observar que a, a perícia técnica compareceu ao local pouco tempo depois do, do crime. É, a PM iniciou diligências também a fim de, de rastrear o, o autor que se utilizou de uma motocicleta para chegar até o local dos fatos. Aí mostrando, né, mais uma vez, ele toca um telefone, o pessoal acompanha agora, nós estamos fazendo a narração dessa imagem, está é de blusa azul e não dá para ver, devido a infravermelho da câmera, nem né, pelo horário, mas é um sujeito que estava de blusa azul. É, nós questionamos alguns investigadores da polícia sobre essa ação e, e até foi nos confidenciado, Paulo e Edgar, um, um fato bem interessante, a polícia trabalha, é, duas frentes de investigação Você vai ouvir o delegado daqui a pouco falando Concluindo essa reportagem Mas eles falam sobre o manuseio da arma é, Geralmente São características De, de, de alguém que, que está acostumado A, a praticar crime O um manuseio mais habilidoso Disse um dos policiais E aí a gente percebe que ele teve dúvida Para saber quem, quem ia abrir o portão Quem não ia abrir o portão Ou seja, isso também despertou a, a, a curiosidade no trabalho a inteligência da polícia civil em relação a isso. É, foram feitos seis disparos, é, a arma foi descarregada, todos os projetos a gente mostrou aí para o pessoal que nos acompanha e a polícia segue essa investigação para tentar entregar um produto pronto para a imprensa e também uma resposta para a sociedade. Vamos ouvir agora então o, a segunda parte da entrevista do delegado Erick. Por hora, nós não podemos passar maiores detalhes sobre os trabalhos investigativos, até para não atrapalhar os atos de polícia judiciária. Nos próximos dias, a vítima e demais testemunhas familiares serão ouvidos formalmente no inquérito policial. E também aguardamos o resultado da perícia que será fundamental para nós podermos elucidar este crime que provocou grande apreensão nos moradores de Alpinópolis.